Chega de passar vergonha por ter um pênis muito pequeno. Chega de não poder frequentar aquelas festinhas cheias de gata por causa da vergonha que você vai ter de tirar a cueca na hora H. Chega! Fala, rapaziada! Beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Homem Superdotado. Para quem não me conhece, eu me chamo Leandro, sou especialista em sexualidade masculina criei esse canal único e exclusivamente para estar tá ajudando homens a ter a sua autoestima mais elevada, a ter uma vida sexual ativa, beleza? aqui no canal nós falamos de ejaculação precoce, disfunção erétil e de aumento peniano esse que por sua vez vai ser o foco aqui do nosso canal antes de te passar o exercício Quero te pedir uma coisa Senta o dedo aí no like, rapaziada O like é muito importante Ele faz com que o YouTube Entenda que você gosta do vídeo E vai fazer com que o nosso canal Cresça cada dia mais E se você é novo aqui Clica aqui ó, no botão se inscrever E ativa o botão aí logo ao lado O sininho Que é para você receber notificação Sempre que eu postar um vídeo novo Aqui no canal Lembrando que tem vídeo novo toda semana no vídeo de hoje eu vou te passar um exercício secreto simples mas muito poderoso que se você colocar em prática você vai conseguir obter até 7 centímetros de forma rápida e segura pessoal todos os dias eu recebo aqui no meu whatsapp é, muitas perguntas para quem não sabe eu deixo meu whatsapp aqui sempre abaixo aqui na descrição para quem quiser tirar alguma dúvida então, como eu estava falando, eu recebo muitas perguntas e muitas dessas perguntas é, é sobre a suplementação para potencializar o crescimento do pênis que eu tanto indico aqui no canal. Então, para quem quer conhecer essa suplementação que faz toda a diferença é, no processo de crescimento do pênis, eu vou estar deixando o link do site oficial logo aqui abaixo na descrição entendeu é o primeiro link azul aqui na descrição e também vou deixar é, no primeiro comentário fixado aqui para vocês também para quem quiser dar uma olhada Ah também vou deixar para vocês aqui o link é, de uma matéria é, que uma revista fez sobre esse suplemento suplemento esse que eu utilizei e tive ganhos de 5 centímetros. Beleza? Depois, dá uma olhada lá na matéria é, E deixa aqui no comentário é, O que você achou Comenta o que você achou dessa matéria Beleza? E outra Por isso que eu digo É muito importante Que você utilize essa suplementação Que é própria Para aumentar o fluxo sanguíneo Na região do pênis é, é essa suplementação Que vai fazer com que seu pênis Desenvolva com saúde E que ele assim ele vai crescer E engrossar Naturalmente, para fazer o exercício que eu vou te passar é, antes é necessário, é muito importante que você faça um aquecimento. O aquecimento é muito simples. Você vai pegar uma toalha, uma toalhinha uma toalhazinha pequena mesmo, pode ser ou qualquer outra toalha. Você vai é, colocar essa toalha na água, pode ser água diretamente do chuveiro, uma água morna. E que, que você vai fazer? Você vai enrolar essa toalha no seu pênis e vai deixar ela ali, é, entre 5 é, entre 3 e 5 minutos, beleza. É muito importante que você faça isso. É, para você não se lesionar. Esse aquecimento é somente para isso, para você não se lesionar, não é para potencializar ou nada do tipo. Beleza, depois de ter feito o aquecimento, vamos para o exercício. Eu vou estar tá representando um pênis, né? Essa colher aqui vai, como se vai como, vai ser como se fosse o seu pênis, beleza. E o que, que você vai fazer, rapaziada? O exercício é muito simples mesmo. Só prestar atenção e fazer aí na sua casa. Beleza? Você vai fazer assim, ó. O sinal do ok. Beleza? O que, que você vai fazer? Aqui, ó. Vai ser representada, tá dando pra ver? A cabeça do pênis. E aqui vai ser a base. Você vai segurar na base do pênis aqui. E vai pegar, fazer o sinalzinho de ok e vai segurar aqui, ó. Vai pressionar. Ah, uma coisa muito importante. Se você tiver aquele prepúcio para quem não sabe o que é prepúcio, é aquela pelezinha que cobre a cabeça do pênis, a grande, você vai puxar o prepúrcio pra, pra baixo e vai segurar aqui, ó. Segurou na cabeça da, da, do pênis, na grande, pressiona. Pressiona é, mas não muito forte ao ponto de te machucar. O que, que você vai fazer? O pênis vai ter que estar tá mole aí, galera. Frácido mesmo. Você vai esticar ele pra cima, entendeu? Estica bastante para cima mesmo, ao ponto de você, de você sentir que ele está bem esticado Esticou, conta ali o um, um, um tempo de 15 segundos 15 segundos é o tempo que você vai ficar com ele esticado ali entendeu Marcou os 15 segundos, solta, relaxa, massageia a cabeça do pênis Porque a partir do momento que você pressiona a cabeça do pênis, a grande aqui Todo fluxo sanguíneo fica concentrado na grande. Então você relaxa, massageie bem a, a, a cabeça do seu pênis aí. E vamos para outra etapa. Mesma coisa. Fez o sinal do ok. Segurou aqui. Né? Pressionou. O que, que você vai fazer? Dessa vez você vai esticar para a sua direita. Estica bem o pênis para a sua direita. Ao ponto de sentir que ele está bem esticado. Mas sempre com cuidado para não se machucar. Marcou os 15 segundos, soltou, relaxou, massageia ali a cabeça do pênis. Beleza? Como eu falei, vai ficar concentrado o fluxo de sangue sempre na cabeça dele, a partir do momento que você pressiona. Beleza? Soltou, relaxou 5 minutos, mesmo procedimento. Sinalzinho de ok. Prendeu aqui, agora você vai para a sua esquerda. Pressiona mais uma vez ao ponto de você sentir que está bem esticado, mas sempre com cuidado para não se machucar. Contou os 15 segundos, soltou mais uma vez, né? relaxou, passou ali a mãozinha na cabeça do pênis e pronto. Esse é o exercício. Faça esse processo por 10 minutos, uma vez por dia, todos os dias. Faça os exercícios. Tomem a suplementação própria para desenvolver o crescimento do seu pênis que eu te garanto que você vai ter ganhos de até 7 centímetros do tamanho do seu pênis. Em relação à suplementação, o indicado são duas cápsulas. Uma antes do almoço e mais uma antes da janta. Essa suplementação, além de aumentar o seu pênis, ela vai fazer com que suas ereções durem por muito mais tempo. Vai acabar com a disfunção erétil, vai te dar mais força, vai te dar mais energia, entendeu? Vai te dar muito mais disposição. Então faça os exercícios, tomem a suplementação, porque eu garanto que vocês vão ter ótimos resultados como eu tive e como milhares de outros homens estão tendo. Beleza, rapaziada? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Forte abraço. É, até um próximo vídeo. Beleza?